Bom pessoal, nós estamos aqui na Livraria Anchieta, em Teresina, e hoje eu quero conversar com o professor universitário, cientista político Kleber de Deus, sobre a história política do estado do Piauí. Eu considero sempre muito estranho o fato de que a história mostra que no Piauí nós sempre tivemos uma disputa acirrada entre governo e oposição com vitória das oposições em praticamente todas as eleições que nós tivemos antes e depois do período militar. Estranhamente, a partir do ano de 2002, o governo tem ganho eleições de maneira sistemática. O que é que explica isso? É a pergunta que nós vamos fazer agora ao professor Kleber de Deus. Confira. Professor Kleber de Deus, o que é que explica o fato de que uh, o governo, a partir de 2002, tem ganho eleições de maneira sistemática aqui no Piauí? Tony, é, boa tarde. Agradeço o convite por estar participando aqui do seu canal. Esse é um processo, é, de fato, longo, que merece ser feito uma análise mais sistemática. O que eu tenho observado, e isso a partir de 2002, da eleição, a, a primeira eleição do governador Wellington Dias, e uma tese que eu já levantei com relação a isso, é que essas vitórias se dão ou, se de, ou ocorreram em função de uma coisa que eu já anunciei também acho que no plano nacional quando foi eleito o presidente é, Lula. Foi primeiramente a questão de uma política de sistemática eliminação da oposição. Como é que isso opera? Na verdade isso opera no sentido de que qualquer é, líder oposicionista, seja no plano nacional, como havia, no caso, Arthur Vigílio, Monsanto, Heráclito, senadores... Marco também, Maciel. Marco Maciel, senadores da República, que, de uma maneira ou de outra, a máquina, as máquinas partidárias as, e o poder do governo foi literalmente utilizado para eliminar qualquer é, possibilidade... de. aqui também o Tasso de no Tarso, Ceará. Tarso no Ceará. Então, esse é um processo nacional e quando, eu, certamente você lembra que uma das primeiras fases pronunciadas no governo Lula em 2003, seu primeiro mandato, foi um velho, uma coisa que talvez hoje tenha de talvez não, desembocou hoje a sociedade, que vivencia, o nós contra eles. Aí é que eu acho que começa o processo meu de extrema polarização no Brasil, e isso não foi, de maneira nenhuma, impensado. Isso foi um processo pensado, notadamente com a estratégia de identificar inimigos eh, imaginários e eliminar esta oposição e como é que se elimina uma oposição e ainda não é do, não estou falando do ponto de vista físico naturalmente, Eu estou dizendo como é que se elimina você começa a cortar toda a possibilidade de acesso a recursos lícitos consequentemente que, essa, que, que, que deputados e que senadores tenham possibilidade de ter e consequentemente um processo de cooptação das bases de sustentação desses senadores e desses deputados. E isso, claramente, no um mandato em exercícios é, continuados uh, de, de mandato, isso provoca no tempo um efeito muito forte. A oposição fica impossibilitada de ter acesso à imprensa. Deixa eu ver se eu consegui entender De ter acesso a certos canais de participação. E fica exalada. Então, isso foi feito durante os governos do PT. Então, basicamente, você nota que essa... Ah, e aí é uma, uma coisa muito engraçada, né? Porque hoje se criticam determinados políticos por fazerem parte do, da base de sustentação do presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, ninguém se incomodava quando certos políticos faziam parte. O Mensalão, normal, Mensalão é um exemplo disso. O é um exemplo do Petrolão. De Petrolão sei dizer, quer dizer, o MDB sempre esteve em todo e qualquer governo, claro, de Sarney para cá, sem exceção. Só agora no governo Bolsonaro que não, não está. Mas eu acho que, acho que, o, PM, que é o, PMDB o PMDB também fazia uma oposição não, consentida o durante o regime militar, né? Quer dizer, uma oposição de araca. É, no fundo, é uma discussão que a gente tinha. Tinha um partido do sim e um o partido do sim senhor, né? Então, na verdade, <risos> então, não era essa coisa de MDB com oposição sistêmica. Isso não existia. Na verdade, é mais uma mitologia que tem na nossa história política, né? E, de fato, isso, se você, quando voltamos para o plano estadual, qual a oposição que nós temos? Nós temos basicamente três deputados que atuam, de maneira, vamos dizer, isolada, se uma coordenação, e, isso, e um, praticamente uma, uma assembleia... Por exemplo, se o cara não consegue comprar o deputado, no caso, oferecendo as verbas, as facilidades do governo, aí ele passa para a eliminação então, política, política. No sentido, eliminação política. E no sentido de é, limitar ou, ou de impossibilitar que esse opositor obtenha, aprove projetos, obtenha algum tipo de recurso para suas bases eleitorais. Isso é uma política... Claro, de eliminar a oposição. Mas, mas o que é que o senhor achou, por exemplo, da eleição agora da, da, da Assembleia no tocante ao Tribunal de Contas do Estado? Porque lá nós tivemos 17 votos para a deputada Flora e tivemos 12 Dois. votos para o deputado um, Wilson Brandão. E um voto em branco. E um voto em branco, um voto e em mesmo branco. assim ainda há informações de bastidores de que o governador teria se empenhado pessoalmente em oferecer emendas e cargos para os deputados Sim. mudarem de voto. É, na verdade, ele tinha outros concorrentes, como o deputado José Santana, tinha o Flávio Nogueira, como eu e o próprio Elisaíra, que havia anunciado uma ruptura, uns três, uma semana antes, com, com o governo. E que se noticiou na imprensa, na imprensa local, isso foi bastante noticiado, foi um processo de intervenção muito direta do governador, de influência que as pessoas chamam de articulação política. Né? É um termo extremamente complicado, que é articulação política, para muita gente que defende isso. Seja, o governador é habilidoso, sabe fazer articulação política. E a articulação política, nesse sentido, é, muito, é a cooptação. <música>